Oi malta estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de Minecraft para estou aqui a subir e hoje aqui de Minecraft 1.16 Então voltamos assim com a nossa linda série malta E hoje o que é que nós vamos fazer hoje malta primeiro de tudo Eu tenho visão noturna para ver melhor Bem isto é muito escuro aqui Aqui é muito escuro oh, oh. Pronto, e hoje malta vamos fazer uma coisa aqui. Vamos transformar tudo numa floresta grande, imensa, Com Como que estou aqui ao meio das ervas, malta. Mas malta, vamos agora ser sérios e estamos aqui numa floresta não podemos ter praticamente nenhum item. Porque nós não temos quase nenhum item aqui numa floresta. Então bora lá para ver vídeo de hoje. E malta, finalmente temos o episódio. Qual é que é o episódio? Episódio 27. Não. 28 ou 27. E então, estamos quase pela primeira vez no episódio 30. A primeira série a chegar no episódio 30. Então, continuem a apoiar, malta. Vou só aqui apanhar mais alguns fogos de artifício que eu preciso. Pronto. Está melhor. Malta, se gostam destes vídeos já deixem aquele like e inscrevam-se, ativem o sininho das notificações para não perderem mais nenhum vídeo. Bora lá para o vídeo de hoje, Vai. malta, então o que é que eu vou precisar primeiro de tudo? Vou precisar de bom nível, aqui, bem. E vou precisar muito por causa que vocês estão neste momento a pensar Ai, são muitos specs isso tudo. Sabe perfeitamente, malta. Não serve. Eu preciso de muito mais. Eu vou deixar para ver aqui quanta comida que temos. Malta, eu tenho que refinar o resto, tá? Agora lá. E fechar e vamos para o mundo normal. Não, não, não, não. Esquece, malta. Para isso, vou precisar agora de mais focos de artifício. Pode ser estes 41. Porque eu vou ter que explorar um, um, Esta... Isto tudo da malta Então vamos lá ver Onde é que está O alimento. Olha já encontrei Agora com a atualização 1.16 malta É mais fácil de encontrar Então quer ver Malta Acho que é melhor utilizar a outra Picareta de... Dog C da malta que? Por causa que a outra utiliza para mais coisas e não lhe quer gastar E esta aqui utiliza para menos coisas que é para cobrar tudo igual É, eu utilizo menos esta então bora lá Pronto malta Perfeito, hoje vamos ter isto tudo cheio, tá? Tudo cheio Agora lá continuar a nossa viagem. Eu tenho que fazer barra. Malta, eu mais. Isto é uma caverna, malta. Ah, não. Mas isto é novo também, né? Agora lá quebrar isto tudo que é perfeito, né? Só quebrar. E malta, já deixem aquele like, quem gosta de Minecraft, quem não gosta, também pode deixar o like e inscrever-se para também terem vídeos de vlogs minecraft Sims 4, amongas, etc Vamos lá transformar isto tudo Malta, eu acho que isto já chega Mas eu acho que preciso de um pouco mais de emergência é tudo malta, eu quero um pouco mais para, para ficar tocado. Malta, é, eu quero mais para deixar guardado, para se quiser ter um pouco. mais tarde. Mas se eu precisar. Ah, assim é outra coisa. E malta, espero que vocês apoiem por causa que isto vai dar muito trabalho, malta. Depois tudo como uma floresta. Azul A sério malta Vou pôr isto tudo azul Como já não me lembro do caminho para casa uh, T barra E agora Põe o meu nome Pronto Agora preciso um pouco mais De pedras luminosas malta a sério Pedras luminosas é o que eu preciso muito de cá né? Senão já terminou tudo a sério Pronto E agora malta Vou tirar tudo isto daqui, tudo, isto, já não vou precisar de nada disto, nota e vou pôr isto tudo que ganhei. Pronto, tudo 64 E tu, vocês viram isto tudo ao vivo Ao vivo, não viram tudo bem Eu consegui fazer estas coisas Malta Eu vou deixar algumas partes assim Estão a ver Assim e algumas assim, algumas coisas. Algumas, digamos, Vou já por esta aqui. Esta foi grande, malta. Foi igual àquela. Vou tentar espalhar, malta. Eu já venho aos detalhes Agora é só para estar aqui Vem malta e vamos fazendo isto Vocês querem uma timelapse? Se quiserem vá lá para a timelapse